Quando você transforma o colorido em preto e branco, vira passado. E é por isso que vocês têm agonia quando vocês veem foto de parente muito antigo. Foto muito antiga da agonia. Se existe alguém aqui que adora ver imagens antigas, fotos antigas, coisas antigas, é uma pessoa que vive de passado. Não é uma pessoa feliz no seu presente. Tá? E possivelmente vai desenvolver diabetes. Se é que já não tem. Então, quando você coloca uma imagem em preto e branco, ela perde a, o poder que existe sobre a sua memória. A sua é o meu gosto. Então, tem que ver a, o quanto você gosta. Se você gosta a ponto de preferir. Cuidado, está vivendo de passado. Volta para o presente. O que nós temos aqui no presente, no agora é muito melhor do que no passado. Se você não está feliz com o presente é que você ainda não se colocou na sua missão. Você precisa chegar na sua missão, na sua Carreira profissional na sua missão espiritual para que você tenha felicidade em viver. Porque só existe o momento presente, só existe o agora. Então, você tem que viver esse agora. O que está acontecendo aqui? Imagina, lá no passado eu não tinha live minha. Né? Então, é agora, o momento é agora.